Como é que é pessoal? Eu sou Spartini. muito bem-vindos a mais um jogo de pipa. Ora, Continuamos agora continuamos, uh, com o nosso amigo Alex Hunter. Vou uh, já aqui avançar, não sei o que é que vai. O que é que vamos para Madrid? Que é um ponto um quando guarda-guarda-redes, ok. Uh, no último episódio conseguimos a nossa entrada no Real Madrid. Conseguimos jogar bem no primeiro jogo, não atingimos aquele objetivo dos 7.0, mas ainda assim correu muito bem. Uh, estamos por alguma coisa aqui no 11 inicial e agora vamos ver como é que segue daqui para frente temos que dar o nosso melhor, treinar o melhor possível para conseguir evoluir, já estamos para aí nos 82, 83 de pontuação, vamos tentar evoluir evoluir ali mais um bocadinho para ver se começamos a ser sempre titulares, Eu não sei se ainda se já somos ou não, pelo menos aqui no treino já somos ou já estamos como como titular, não sei se, se no jogo já o somos ou não? Eca, é porcaria. Ui, caraças, tanta força. Então agora só estamos todos no poste. Oi. Ah. Ah, merda. Hunter, como é que é? Difícil. Estou que está disto. Ah. Eu chuto. Só que acerto depois no posto, pá. Boa. ah o posto outra vez. Temos, tem que repetir, tem que ter isto. c meu. Sim. Sim. Não pode ser. Não pode ser. Nunca, nunca. Ah, cabrante vendeu. Ok. Se a, a gente já acertar sempre no guarda-redes ou na baliza, já é bom. Já vou chutar de campo. Fiquei. vamos okay. Toma. Toma. lá Oh que merda. O que é isto? Boa, ao menos isso. Dá para mais um? Oh, Caramba, seis para a quinta, não sei da onde a Antónia. Lá, vamos, vamos seguir É o que? Oh caraças não vi o que era Ah é, é treino de primeira, né não oh, é? Toma! Isto que merda, oh é mali Ah bora lá, já acabou o tempo Boa Caraças esconder é daquele lado é sempre uma porcaria pá! Bola, isto de primeira. Toma, chegada. Ah, defendeu, boa, boa. Ih, não entrou como? Não entrou como? Epa, guarda-reza, agora está a defender tudo. Ah, boa. Isto é bom um para o Romato. Ixi, quase. É bom para o Romato, primeira. pam um, pararam, pararam, pam pam Acabamos, né? é o primeiro que não assim, né? é este que ficou bem? Yeah. alguma coisa não? Não, não, pô, não comentámos nada. Pô. Ok, desafio do mentor. Continua a construir a relação com o seu o mentor para desbloquear o desafio. Ok. Favor, aqui, o estamos, estamos, um inicial. Aqui, aqui estamos? Estamos a iniciá-la. estamos? Estamos lá atrás, boa. Está ali ao lado do nosso amigo, Casimiro. Ver se conseguimos aqui evoluir e ficar mais fortes, pá. Que é para no contra a um, gente, já somos rápidos, agora precisamos de força para... Desviar e ir lançados, a gente não percebe o que é que é isto. Tem para ir para ali, é para quê? para mudar? Eu não para mudar? Agora. Ah, recomendado. Hum, vamos fazer, né? Eles, eles diziam ao início que era bom para a história. Vamos fazer. Então, recomendar. Dar aqui para Danny William. Okay. O Danny também estávamos bem, não era? no Manchester. Também vai haver uma final da Liga de Campeões Mas essa Real Madrid <risos> Como foi lá a final em Tóquio que tu também tens de novo Poupinhas, né? Tens mais um gajo de... Church Church a Manga comprida, essa cláusula é bonita Aqui uns calçõezitos É calças, tem? calções? tem calções? Temos calças. gasole, gasolina. É, isso pode ser este é, sapato. Os aspectos? Podes mudar o aspecto? <risos> Era chique. Vamos esperar aqui este. Tem um cabelão. É, Fica fixe. Pescoço esquerdo. Tatuagens? Não, não vale a pena entrar com a tatuagem. estranho. Não que as tatuagens que Eu tenho umas quantas. Mas uh, estas aqui são, são um bocadinho estranhas. O que... que é que temos aqui mais? Olha é outras outros botes, pá? Por estas mas... Uh! Vamos por Ah, são essas aqui. Okay. special. especial! Tira special Ok, vamos lá avançar. Então, possivelmente então vamos fazer um jogo com... com o William, né? Danny Williams! Ah, treine ainda. Campo Danny, treine, desempenho do jogador. Danny Williams! Um de para você, yeah, A gente tem que... Um, baixar aqui a arrogância <risos> o nosso amigo Danny, ele está tá um bocadinho arrogante, já não está nessa fase. Parabéns por um novo e melhor contrato. Cheers! It's nice to see people appreciating yeah. the Williams. I think it is. Now, you know? even so, uh, do you think you'll be any more than a bit part player this season, especially in the Champions League? Para acabar a missão Look, proving people wrong is what I do day in. Damn. Yeah, well if we are being honest though, given your form for most of last season, it's hard to imagine you proving yourself in Europe's premier company. <laughs> and that's and that's Leiter, Neymar, Ronaldo, and Alex Hunter. Look! <clears throat> Just you wait and see. I am gonna prove everybody wrong. I'm gonna lift that Champions League trophy up at the end of the season, and you will be sorry you ever doubted the Williams. Great quote Danny! thank you! Pois é, o gajo O que é que ele quer? Ele é sempre é arrogante com toda a gente, né? O que é que ele estava a esperar? Nem sabe, nós estamos além dos suplentes. Arrogante e, pois é, acaba por ter assim estes jornalistas mais. ali, mais atrevidos, né? Opa. O Danny é bom nisto, né? Ui, não Hihi! Muito bem, Dani? Ah, não posso, não posso dar, dar. pra para cá, senão. Não dá. na porcaria! Aí, ah, falhaste, cara! Uma! Tá lá dentro! que a gente gosta? Bah. Se a gente consegue aqui. Pontuação máxima, bem jogado! Puxa, temos de marcar pelo menos mais uma. Ui, oposto, cara. Ah, já está excelente. Nice. Boa. Bem jogado, medo. 1,93, pá. Aquela um bicho do Para Treino remate de longa distância. Ei. De longa distância, então é daqui, é perto. Ui. Bem jogado. Agora para cima. Boa. Para baixo, bem jogado para baixo, outra vez. Pff, que é isto, Danny? Ah, que merda! Ui, Pff, ui caraças! Vai okay, bem. Boa! Ixi, era uma curta. Ui, ui, ui, pera, pera, pera, pera. Entrou ou não? Merda! Ah, não foi mal, foi mal. Era difícil aquilo, fazer o controle de. Pronto, para cima e para baixo. Esse é sempre mais complicado, né? Ui, vamos para a equipe principal ali? só é minha. Vimos nada? Não. Uh... <risos> Estamos lá no inicial. Muito bem, muito bem. É, vamos mostrar isto, gajo. E temos que melhorar ali um, a arrogância e Vamos mostrar que o Daniel Williams é um grande jogador Não é só o Alex Hunter né? Temos aqui duas personalizações Espeto Temos outro espeto Ah não, braço direito Braço direito <coughs> <tos> Sorry Uh, equipamento. E que, é que temos? 3 novas. Ah, mas a gente vai jogar com essas, mas deixa me ver o que é que é. Ok, é, essas, ok. Tudo bem. Agora vamos avançar. Contra quem? Ah, vamos chegar no 11 inicial. Estamos ali... Suplente lá atrás e ali no 11 inicial, aquela dúvida. Pois, não vamos. Suplente. Vamos chegar com um, o inicial. Vamos jogar como suplente. Estamos ali mesmo na margem. Precisamos de um pontinho de nada para chegar ao onze inicial. Acho que conseguimos. Acho que conseguimos. Comparecer a todos os treinos, não simular o treino. ok? Objetivos para esta temporada. objetivos escondido ainda ali. Conquistar no mínimo 6 pontos nos primeiros 3 encontros. Ui. Quer dizer que temos que ganhar. Primeiros 3 encontros, então, foi o que ele disse. Temos ganhar pelo é menos um jogo. Apenas recebendo algumas palavras finales do seu manager, Alan. chance para ele fazer um Ok, estamos <laughs> yeah. lá na frente. Temos que, pelo menos duas tentativas de golo E temos uma pontuação de sete, não é? Vamos jogar onde? Lá mesmo na frente, é? com de novo. Antonio Valencia, looking for an opening with some good control build-up. Sanchez! Humba! Long. Saved by the goalkeeper at full stretch. Boom-ops, United's corner. Good to William. Corner's taken. Mm. Defended well. Williams. can really get at the opposition here. And here's the... Boa. Boa, get up! <laughs> Muito bem jogada 2-1 um, vai buscar ah, ali aquele toquezinho assim só mesmo a chamar ali a potência do nosso colega para meter a bola lá dentro tarde, pô, só a uh. Toma lá, marca golo <risos> <risos> Ok Manchester United já está com a o corrente Ui, como é, como é que a bola passou por mim? Como Invisível? É? Invisível? É ah, merda! Agora, isto é um então, de, de mais uma oportunidade é uma de gol, olhada, não é? É só fazer se possível, mais, mais um remato à baliza. Então, tirar a bola. Ah, deixa que o eu te para fora. O que era esses, Não me levem gol agora, não é? Sánchez. Vai, Sánchez. Boa, boa, boa. Olá, olá, olá, olá. Olá, olá! Oh! Oh! Filha da ma vaca! A sério, meu, a sério! Como é que é possível? Foda-se! A barra! A barra! A barra, cara! Desculpa, desculpa, desculpa, eu pedi tem razão, tem razão. Eu pedi mal. Ganha, ganha. Moving forward with some danger to uh, the opposition. Um... Passa de desmarcação espetacular. Oh, olha olha olha olha olha olha, olha, olha, olha. <risos> <risos> Can cara, o Danny the o Daniel, ele é, ele é, muito, forte, pás. Pás. é muito forte, ele está rápido, Ali Mas, uh, no, no arranque bem, aparentemente. Da mata, vai porque... o Valencia, pelo menos no arranque parece-me estar bastante, bastante forte. Depois é, é logo, logo pego pelos adversários, problema, um boi do Caraças, um bisonte do Caraças vai tirar a bola que, é que ele tira a bola ui peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. vai vai vai vai vai Manchester United vai vai vai vai vai vai Passa, vai é isso. Williams é na linha. Is oh, é isso, agora. vai Matic. Matic, vai para trás, vai para trás. Oh, era por cima, mais fraco, então era um que o fosse como? Vai é lá para dentro? Vai Williams. <risos> <risos> <risos> <risos> Espetáculo. Espetáculo, William. Olha lá, olha lá, incrível. Desmarcação desde lá do fundo e buscar a bola lá para dentro. pá, incrível, incrível. Eu vai sair, Como que entrar, hein? o outro, muito Eu não percebi. jogar Anthony Martial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 está okay. Não, não, está ótimo, está ótimo. Tem só uma, uma pancadazinha. Isso, ó, Está ótimo, 34, Matic, <risos> <risos> Boa tentativa, 9.6. Ah, o gajo está a racha do homem por caraças. Ah, merda, deixa ver se isto melhora. Passa isso, isto tem que passar, é? Toma, Luzonzita. Desculpa, desculpa. Ah, eu vou ter mesmo. Bem, é bem jogado. Ui, desapareceu, desapareceu. Eu bi, vi. Eu vi. Desapareceu, apareceu, já não tenho ilusão ah não tenho ilusão espetáculo, espetáculo. Uh, este é a titular, sem dúvida não dá hipótese não dá hipótese, hipótese. 9.6 o melhor jogador em campo 4 oportunidades de gol duas assistentes, não, uma assistência, vá. Ah, uma assistência uma assistência uma assistência, incrível incrível, que jogo incrível Estamos muito bem mesmo. Aqui mesmo. Muito bom, né? e 9.6, caras <risos> O valor da transferência O Hunderball tipo 33 milhões. Exibicionista. É, é, é. Quem é que manda aqui, caras? 96 só. 76 só. Olha lá. Só 76 ganhamos ali 4-1, conseguimos o primeiro objetivo que era os três, um dos objetivos que era os três pontos nos primeiros três jogos, qual era o outro? Não me lembro, mas agora aparece aqui, não era? Uh, comparecer a todos os treinos, ah, isso ainda ainda vai, vai se fazendo boa, pode ser isso, que bonito, vamos por aqui um tom faz aqui a gangue Shiva o que é que nos apareceu? Calças estranho, fica fatal. Olha esta aqui. É um bocadinho escura. Vamos para o Ganga. O Ganga ele Ok, aspecto. Tens de novo aspecto? Ok. Ah, é com um totiço. Ah, esquece lá. Estamos bem assim. Estou espetado. Ui, mas espera. Ainda está lá qualquer coisa. É, tatuagem. Explosão um solar. Ah, está cozer. Ah... Uh... Vamos ficar com estas três que deram um short. Ok, aqui há uma coisa, 13. Quando eu tive de feito token, eu tive ter vinte mil, Quando eu visitar, e adorar isto, a parte do calor e aí. No verão, principalmente em Madrid, aquele é um bafão do caraças. Uh, boa exibição, que nada acima deles. Testar -te também para eu a vitória, óbvio que sim, grande vitória. Isso, o do William hoje parece... Não sabe o que faz, claro que sabe, é, a é a Morinha aqui, é Morinha. Será que a equipa técnica vai dar a oportunidade? Claro que sim, então jogamos como uma carácias. Parabéns William, meu puto. Principal cliente do ringue, estamos no futebol. Segundo um novo contrato com o tester. Todos eles estão supostos em do William incluindo os meus. Uh, vi, adoramos os nos com a informação, era bom que faltava-lhe de explosão. Já está enganado, não me parece. Ok. E, e depois temos o que? Fazer aqui o treino. Uh, passe entre bonecos? É isso? Passe entre bonecos? Vou pegar aqui é certamente é, a é, nossa é, equipa. Não push it too hard, yeah, yeah. Williams, Word I've been doing shuttle runs between the buffet car and the beach this summer, <laughs> Good one, boss. No, oh, don't worry about it. A few double sessions will sort you out. But you love second helpings, anyway, don't you? It's <laughs> good, you should be a comedian, boss. Anyway, you'll need to work You know, to master your new role. Gaffer wants to freshen up the system for the Champions League games. Two men out wide, one up the middle. Give the opposition an aerial threat to worry about. give us a chance to take teams by surprise I mean being a target man's not é really my game boss take it from me son learning how to play as a target man's your best bet for getting games in Europe this season manager thinks you've got all the tools but you need to work on your heading Well, uh, you know, I could always give it a go, boss. I mean, I played a bit there when I was a kid, but uh, it's not really my game. Well, make it your game, or you'll be spending yeah. the season watching European nights on the telly. Ah no no no no It's It's It's We're going to start playing with a um fix. É, ah, isto é só mais vista, né? Tendo para jogar como quer. Tem bola. ok. Essa é cena dos passos, né? Para ver o que temos para fazer. Para, uh, passo um, passa a bola para o teu colega, deixa de valer a profundidade e em seguida marca gol. Okay. Convém acertar né? não é? Vamos lá, bem jogado Ah, está... estou mais fácil sempre para aquele lado Ah, bem jogado Boca merda Já deu? Uh, boa Temos no final Ok uh, Ah merda não vi o que é que era Onde é que está a bola? Ah caraças isso? Ui o que é isto? Está Tem... <risos> então, hunter? Ah oh, hunter olha já boa nada Boa Oi é para este é este Bem jogado Vai é para aquele lado Boa tá lá tá lá Ui é pelo outro lado Bem jogado bem jogado bem jogado Vamos jogar bem Vamos jogar bem caralho Ui Eu também que é Hahaha ah, conseguimos Muito bem né Muito bem né okay, conseguimos dois A's que é bom temos ali alguma coisa, possivelmente um passo curto. Já? Yeah. É jogado. Faz-te mal. Continuamos na loja inicial. Continuem assim. Mamães. E O que é? A casa dela também. Ela cresce. Até de dois viva, vamos jogar para as coisas faltar. bom, não é? Mas uma oportunidade do novo personagem, com a quase certeza que vai fazer, tendo em conta os bots que tenho ouvido. Ok, portanto, ainda vamos ter. Acho qualquer coisa com Manchester. Avançar, temos as estatísticas. O que é que temos a seguir? Ok, temos um jogo contra o Manchester City e. Quer dizer, Real Madrid e Manchester City. Portanto, vamos ver. Bem, pessoal, muito, muito bem que correu aqui o a nossa fase com, com o William. Tivemos melhor sorte do que no jogo com o Hunter, conseguimos marcar gols, conseguimos fazer desmarcações, tivemos uma excelente pontuação, estamos agora a titular e vamos ver como é que vai correr agora o nosso desempenho, tentar melhorar aqui, estamos aqui só com 76 de atributos, vamos tentar melhorar aqui o, o nosso amigo e tentar com que ele também ganhe o que merece, né? ganhar taças e ganhar campeonatos e ganhar essa porcaria toda, muito menos ao Hunter, ao Hunter não pode ser. Quanta tem a ganhar e mais nada. Mas pessoal, vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo no próximo vídeo. Tchau.